Abre uma leve das paixões que vem de dentro tu. tu vem chegando Brincado no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando. Eu te anuncio dos cinco das catedrais Tu vem tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar do meu que Enquanto meu coração me escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim Outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três. deixei mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, raiz e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Oh, Dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acredita Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra Lá pra falar, <risos> meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. <risos> Oh. Eu okay. oh. like oh. adoro <tô problemas>, não Tá aqui, tá aqui Ah, ah Não Pode chorar meu filho, pode chorar <Hiç nightmare> Pode chorar meu <risos> é. amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama E é impossível explicar A gente ama, simplesmente ama. Modelinho, ah. claro. Acho que estou eu Acho que está Deixa eu mostrar ele direitinho. Gente sem conseguir provar. e Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar sorri vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz deste gestos, jeito do piscar dos cílios Que convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito Achei vendo em você explicação nenhuma isso requer Seu coração bater forte e arder no fogo, e yeah. Você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz céu cheiro e arma, cor Que o arco-íris risca ao levitar ser de novo lápis, edifício, tether e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos feitos Sinos trilho. a infância Terço berço do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou oh, coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei também você E explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo gelo vai Você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem e traz Sem entender o que ele diz No giz do gesto, o jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além